esse tutorial aqui um pouco diferente, mais voltado aí pra você aí, que toca os hinos da harpa cristã. Hoje eu vou mostrar pra vocês como tocar as duas músicas da Santa Ceia, né? Que são da harpa cristã aí, né? Que é Vem Ceiar, e Alvo Mais Que a Neve usando apenas três acordes e um dedilhado. É isso mesmo que você ouviu. Três acordes. Dó, Fá e Sol. E esse dedilhado aqui, ó. Beleza? Então, se você quer aprender como fazer isso, fique comigo nesse tutorial até o final. Vamos lá, então? Bom, nós vamos iniciar, então, esse tutorial tocando aqui vencear. entendeu? Nós vamos tocar, então, a primeira estrofe e o refrão, ok? Então, vamos lá. Vai começar aqui, ó, tá? O dedilhado vai ser o mesmo para ambas as músicas, ó. 1 um, e, e três. e de novo, repetindo, tá vendo que no 1, um, entra aqui ó, mão esquerda e o polegado da mão direita, 2 e 3. aqui você vai treinar em fá. 1 um, e dois e três e 4 e, vamos ver devagar, ó. Um, e dois e 3 e 4 e. E agora vamos treinar ele em sol maior. 1 um, e 2 dedilhados, vamos para as músicas é, lembre que a cifra, tá? vai ter uma cifra com as duas músicas nessa tonalidade, nessa tonalidade ó, enrolando para falar, nessa tonalidade tá? com estes três acordes aí na descrição do vídeo, tá? então você vai baixar a cifra ok? e aí a gente vai passar rapidinho aqui, tá? primeiro estrofe e o refrão, tá? de cada uma das músicas vamos lá Nuvenciar é aqui, ó, Cristo já nos preparou, beleza? Dó, o manjá que nos comprou, Fá, e agora nos convida a sear, Dó. Então, você viu que foi? Cristo já nos preparou, Dó, o manjar Fá, que nos comprou, e agora Sol, nos convida a sear, Dó e Sol. Volta para o Dó com Celestial Maná, Dó, né? Que de graça, Fá, Deus nos dá. Vem faminto, Sol, tua alma, saciar, Dó. Até aqui. Vamos aplicar o dedilhado. Ó. Cristo já nos preparou. Tá, eu, tô, eu acho alto, né? Ainda mais que eu não tenho mais voz pra cantar. Mas é esse tom. Tá? Então ficou aqui: 1, um, e, 2 e 3 e 4 E. Tá? Cristo já nos preparou Aí um, tá? vai pro Fá, um e, 2 e, 3 e 4 e. Agora vai pro Sol e agora, né? Ó. Convida a sear, você vai fazer metade em cada acorde, 1E, 2E, 3E, 4E, entendeu? Então, você vai fazer metade num acorde e metade no outro, ó, e vai ficar, ó, e agora nos convida a Continuando, com celeste alma, que de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma sacita. Fácil demais, gente. Ó. Vem Agora vamos pegar a parte do vencear, né? Sol vencerá O mestre chama vencear. Dó. Agora vai pro Fá, mesmo hoje. Tu te podes saciar, sol. Poucos pães, dó, multiplicou. Água em vinho, fá, transformou. Vem faminto, sol. A Jesus vem C, a. Aí é aquela mesma ideia. Metade para cada acorde, tá? Como que vai ficar o dedilhado? Tá, Você tá lá, né? Vem faminto. faminto. Esse é o Venciar, tá? As outras partes é apenas a repetição do mesmo dedilhado, ok? Sobre uma letra diferente. Aí você vai baixar a cifra, tá? E vai poder treinar o restante da parte dessa música, tá? No caso do Venciar. Depois disso, você vai se inscrever no canal. Melhor não, depois não. Agora, né? Você vai se inscrever no canal, deixar o seu like, tá? E vai ver o link de um dos meus cursos. Aí vai se matricular nele. Sabe por quê? Porque... Esse tutorial que tá rolando aqui agora, ele é fruto de uma conversa que teve hoje lá com os alunos lá no VIP é, do módulo 1 e 2 do VIP 4, né? tá falando lá com o Edson, deixa eu até pegar... Ixi, meu celular não tá aqui, ó. Eu quero, depois no final desse tutorial, eu vou citar o nome dos alunos, tá? É, então assim, veio de conversa no grupo, tal tá? eu tava respondendo umas dúvidas, gravando uns vídeos para eles e tal, e aí... Falei, agora o que, que eu vou gravar? E acabou vindo essa ideia aí, batendo papo com eles, tá? Então, assim, o aluno do curso de teclado online, ele tem esse feedback comigo, tá? De conversar comigo, de tirar dúvida e tudo mais. Então, você vai fazer isso. Você vai entrar lá, vai se inscrever e vai poder ter esse suporte comigo. Agora, a gente vai tocar na mesma ideia o álbum Mais Que A Neve, tá? Vamos lá, então, hein? Ainda em Dó maior. Então, se terminou, vem Família. Bendito Seja, vai ser Dó, Bendito Seja o Cordeiro, Sol que na cruz por nós padeceu. Volta para o Dó, Bendito Seja o seu sangue, Sol que por nós ali ele verteu, Dó. Vai para o Fá, Eis nesse sangue lavado, Dó. Volta para o Fá roupas que tão alvas são. Sol, agora é Dó, Sol e Dó, tá? Ó. Os pecadores remidos que perante seu Deus já estão, tá? Vamos dar uma olhada aqui, ó, só contando os tempos, tá? Ó. É, bendito seja, ó. vai segurar mais uma vez, tá vendo? Ele, ó, alvo, dó Mais que a neve Sol Fá, alvo Mais que a neve Dó Segura o dó Sim, nesse sangue Lavado, fá Dó de novo Mais alvo, sol Que a neve Dó, serei. Beleza? Então vou emendar eh é, com o um final lá, tá? Que pera! Ó. Beleza, acaba aqui para ficar bem bonitinho, tá? Gente, não tem dificuldade, tá? Ah, William, você tem que cantar a música inteira do tutorial? Não tenho, não, porque quem toca com cifra tem que primeiro ouvir a música e conhecer, entendeu? você vende caô pra cima de mim, gente, eu tô aqui no YouTube, aqui, sei lá, desde quando, entendeu? Então, assim, né, não cola esse caô, tá? É, vocês precisam conhecer a música, lembrem disso, tá? Então, assim, quem vai cantar a música da harpa, no mínimo, conhece ela, né? Para depois tocar, entendeu? Lembra que é sempre o mesmo dedilhado, tá? William, você tocou rápido demais. Tem um botãozinho aí no YouTube de velocidade para você diminuir e dar uma olhada, tá? Ó, o dedilhado sobre dó, ó. Algumas vezes vai durar mais vezes, então é só você repetir, tá? Sobre Sol. Ó. Um e 2 e 3 e 4. E. Sobre Fá. 1 um, e 2 e 3 e 4 E. Ok? Então assim é, é difícil você estudar pelo YouTube porque você não tem continuidade. Eu reconheço isso, mas meu objetivo no YouTube nem é dar aula em continuidade. Por quê? Porque as minhas aulas em continuidade estão dentro do curso de teclado online, tá? Então, assim, se você está precisando de material para estudar em continuidade, estudar certinho, ter suporte, tirar dúvida, o meu conselho para você é entrar no link aí na descrição e se matricular no curso de teclado online, que aí sim eu te garanto material contínuo, ok? Fora isso, meu, de graça na internet, tu vai sofrer, viu, meu irmão, tá bom? Bom, um abraço para vocês, fica meu convite aqui, para vocês estarem entrando lá no, no TikTok, né? Eu não estou fazendo dancinha no TikTok, não, viu? Eu estou repostando conteúdos do canal lá no TikTok, tá? Então, assim, quem quiser me seguir, eu vou deixar o link aí, ok, na descrição, para você estar tá conhecendo lá o, o TikTok do teclado online, tá? Eu não vou fazer dancinha com o teclado na mão, nada nisso, não, tá? É só conteúdo mesmo, beleza? Bom, é isso aí, tá? Eu espero vocês aqui no canal. Comente de onde você está assistindo esse vídeo e eu tô esquecendo de fazer uma coisa aqui. Bom, antes que eu fale mis miseravelmente com vocês, alunos, né? <risos> eu queria mandar um abraço aqui para Flávio de Maceió, Eliana Firmino, Everson Santana, Diego Guedes. Calma aí que tem mais, deixa eu ver aqui. Josuel Everton, o Edson de Curitiba, né? A gente vive conversando aí. Tem mais pessoal aqui de outros alunos, tá? Tem o João, o de outros alunos, ó. Tem mais pessoal de outros grupos, né? Tem o João Batista, entendeu? Neuci, que acabou de entrar no curso aqui. O Lucas Barreto, tá bom? Tem, gente, tem tantos alunos aqui, ó. Você que é aluno, que quiser que eu cite seu nome no próximo tutorial, manda um salve aqui pra mim. Eu vou anotar o nome de uma galera, ó. Só que no VIP 4 aqui, ó. Tem o Alex, o Alexandre, o Álvaro, o Antoniel, a Ana, o Aparecido, Arthur, Beca, Benjamin, gente do céu, a Irã. Deixa eu ver quem mais... É... é muita gente, tá? Imagina, são mais de 4 mil alunos, né? dividido num monte de grupo. Tô falando de um só, tá? Então, assim, você que se tornar aluno do curso, você vai estar tá em um desses grupos aqui pra gente poder trocar umas ideias de teclado aí. Tá bom, gente? Um abraço para vocês. E até o nosso próximo vídeo. Fiquem com Deus, hein? Tchau!